o céu ficar azul, ouvirá dos olhos teus, essa cor que azuleja o dia, se acaso anoitecer do céu perder o azul, entre o mar Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate finca pé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre vá dizer pro meu pezinho. Cedinho, cedinho, cedinho Corre e vá dizer pro meu benzinho Um dizer assim, o amor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 O amor é azulzinho. Até o sol nascer amarelinho, queimando o mansinho, cedinho, cedinho, corre e vai dizer pro meu benzinho: um dizer assim, o amor é azulzinho.